Fala pessoal, se vocês querem aprender um pouco mais sobre lambari, mercado lambari e onde ele se encaixa, fica aí no vídeo que eu já vou explicar para vocês. Eu sou a Ana, sou engenheira, com da Brasil da Vigor Peixes e também aqui da Piscultura Aquacampus, que é da minha família aqui em Goiás, e já trabalha no ramo de reprodução há mais de 30 anos. É, o Lambari, ele foi o carro-chefe da piscicultura por muitos anos, né? Agora, pela, o, pelo fato de o mercado da tilápia aqui na região estar tá muito forte, hoje a tilápia é o nosso carro-chefe. Aqui, nós estamos classificando algumas matrizes, né? Aqui é um peixe que ainda está em fase de crescimento, mas já estamos selecionando as nossas fêmeas. Aqui já é um final de redada, né? Que nós já classificamos bastante peixe aqui vocês podem observar o padrão desses lambaris. Esse lambari aqui ele é o lambari conhecido como o lambari do rabo amarelo, né? Que é o famoso tambiú. Vocês podem observar a coloração dele. E eu vou estar tá mostrando aqui para vocês os machos e fêmeas, né? Aqui é uma fêmea que vocês podem observar que é um peixe mais arredondado, né? Vocês podem ver aqui mais próximo a cabeça dela. E diferente da tilápia, o lambari a fêmea ela cresce mais do que o macho, né? Aqui mais uma fêmeinha. Então a fêmea ela vai crescer mais do que o macho. Vou pegar aqui o um machinho para vocês observarem também. Ó, aqui é um macho. Deixa eu pegar ele aqui. Ó, aqui é um machinho. Então a fêmea ela vai crescer bem mais do que o macho. O macho ele é menos arredondado do que a fêmea. Então assim na tilápia é possível fazer a masculinização e é a indução hormonal. Vocês estarem acrescentando é, hormônio na ração por, durante aí de 28 a 30 dias para para o macho para a fêmea se transformar em macho. Já o lambari não tem essa tecnologia desenvolvida ainda, né? Ainda está em fase de pesquisa, mas ainda não tem nada que consiga transformar o macho em fêmea. Então vocês vão sempre observar que o lambari ele sempre vai ter o lote ele sempre vai ser despadronizado então isso é uma coisa normal na produção do lambari pelo fato dessa desse crescimento desigual entre os sexos é, o lambari ele é um peixe que ele tem muito potencial só que aí ele ainda está engatinhando né para esse potencial dele ser reconhecido pelo pela maioria da, da, dos produtores porque ele para o mercado de petiscos e de iscas vivas ele é uma das melhores opções então esse lambari ele ele é comercializado muito para iscas vivas né em lagos rios represas e também em alto mar e também para petiscos né então para petisco ele vai te exigir um tamanho diferenciado é em relação ao de iscas vivas para iscas vivas, vocês podem estar tá comercializando ele, tanto o macho, tanto a fêmea, porque os pescadores têm dif diferentes tipos de padrões de pescadores, né? Tem pescadores que gostam do lambari menor, tem outros que gostam dele maior, tem outros que gostam mediano. Eu, eu particularmente, eu gosto de um lambari mediano. Deixa eu pegar aqui para vocês, para vocês observarem o tamanho, ó. Eu já gosto de, de pescar com um lambari mais ou menos nesse padrão. Maiorzinho eu já não gosto, mas isso aqui vai do gosto do pescador, certo? E para esta Viva, ele é comercializado em dúzia, né? Cada região ela tem o preço de dúzia, ou então tem locais onde o lambari ele tá tem uma produção menor, que ele já é comercializado por unidade. Então precisa estar tá verificando o preço da região de vocês para estar tá comprando esse lambari pra, para as pescas esportivas, principalmente pesca do tucunaré. Já para a parte da produção é, para petiscos, né? É, hoje já existem máquinas limpeceradoras, máquinas muito boas que conseguem já estar tá limpando esse lambari, que facilita muito a vida, né? Por ser um peixe muito pequenininho para estar tá, é, limpando ele, então essas máquinas elas vão estar tá te exigindo um tamanho padrão para colocar nelas para ter uma limpeza mais eficiente. E como as fêmeas elas crescem mais do que os machos, né? Vocês podem estar tá fazendo uma classificação. E os machos que ficarem, que forem muito pequenos, vocês podem estar tá colocando em um tanque à parte e fazer o intensivão nele, né, dar mais ração para eles poderem crescer para pegar esse padrão das fêmeas para colocar na, na máquina em é Antes do Covid, o pessoal estava vendendo, né, em alguns locais, estava vendendo esses lambaris para petisco em torno aí de 25 reais meio quilo. E depois do Covid, ainda não fiz uma pesquisa de mercado para verificar o quanto que o pessoal está comercializando. Mas essa realidade do lambari para petisco, ela ainda é uma novidade um pouco recente, mas principalmente é, perto de grandes polos, igual em São Paulo. No estado de São Paulo, o foco do lambari ele é mais para petisco do que para isca viva, diferente aqui de Goiás, que o mercado do lambari é, mais de 90% é para pescas esportivas, então para isso isca viva. Então são mercados diferentes em diferentes regiões. E eu vou mostrar ali atrás de vocês as matrizes, né, as fêmeas já selecionadas, para vocês verificarem. Vocês vão observar que são fêmeas mais arredondadas, né? Para trabalhar tá a carne genética já melhorada. Só não vou levantar muito aqui, pessoal, porque esse peixe ele vai ser transportado. A gente não pode estressar ele muito antes de um transporte. Certinho? Então, assim, para mais dúvidas, mais informações em relação à produção do lambari, do mercado, vocês podem estar entrando em contato com a gente aqui da Vida é, do Brasil, é, se você está mais próximo aqui em Goiás também, pode estar entrando em contato com a piscultura com a do meu pai, né que é a escultura Aqua Campus do Dalmo. É, e também sigam a gente nas redes sociais, que é no Instagram, no Youtube, no YouTube aqui, né? Então curtem o vídeo acionem o sininho para mais informações também sigam a gente no Facebook, no TikTok e eu vou deixar aqui embaixo na descrição todas as nossas redes sociais para ter um acesso mais facilitado para vocês tchau tchau pessoal fala pessoal, tudo bom? aqui a gente fazendo transporte das nossas matrizes sempre importante vocês verificarem o manômetro para ver o quanto que está tendo de consumo de ar no seu cilindro e aqui a vazão de ar importante também é vocês sempre verificarem a temperatura de água então aqui a gente está fazendo uma verificação de temperatura de água e colocando o gelo aqui na caixa de transporte estamos aqui hoje 3 horas da manhã após 13 horas de viagem, né, buscando alevinos de tilápia e matrizes de lambarim em Goiás, na Piscicultura Aquacampus, é, estamos colocando sal nos tanques elevados para poder recepcionar esses peixes. Já completou... Toda a embalagem com água do tanque Deixou uns 20 minutinhos em cima Para climatizar a temperatura E agora está fazendo a soltura O padrão de já tá mais aclimatado igual